a boneca que recomenda, e o é Fala galera, beleza, Felpão aqui pra mais um vídeo. Galera, eu vou fazer um vídeo aqui que estão pedindo muito pra fazer, que é o React do The Last Dance, né? Eu procurei aqui uns vídeos do The Last Dance, só que normalmente tem vídeo de um minuto, e, enfim... E aí, gracinha? Já pensou como seria poder escalar o seu time de CSGO com qualquer player que você puder imaginar? Então se liga nessa dica! Conheça agora mesmo o site SPM365. É um game fantasy, onde você escala seu time e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 Aí eu vi no um canal aqui do, do, do Grande Burn, aqui que eu acompanho sempre, pra quem não sabe o canal, o canal dele tá na descrição aqui E ele fez um vídeo aqui, eu não sei se foi ele que fez ou se ele pegou o um vídeo Que mostra um pouco a LG né, de 2016, que é a última dança né galera O que quer dizer última dança né galera, tem que juntar os cinco lá, que ganharam tudo Novamente pra tentar mais uma vez, nem né, que for a última, a ganhar tudo de novo né E a Line era composta por esses seres aí ó, que são monstros né Vertaco, Fale, Cold Então vamos fazer um react aqui esse finalzinho de vídeo do Burning. E eu vou dar uma opinião sobre a LG. É... Bora. Olha o Zilão, velho. Nossa, eu lembro dessa final, velho. Chox, mano. Shocks, Shocks e Skin jogaram pra caralho esse campeonato, velho. Olha o perco cabelo do Fer, mano. Mano, esse time dos caras era cascudo, hein, velho. Eu falo, velho, não era um time, tipo assim, que eu botava muita fé, tá ligado? Mas era um time cascudo, mano. E, tipo assim, os caras surpreenderam todo mundo, tá ligado? Os caras fez a line e viraram um time, porra, dos melhores do mundo, da história. E, tipo, velho, é aquilo que eu falei, é química, tá ligado, mano? Química dos jogadores foram, foi algo, mano, top, velho. Deixa eu uma coisa aqui, editor. Talvez esteja errado. Aí, ó. Nossa, olha o cabelo do Fer. <risos> Você melhorou aí, meu irmão. Caralho. Ai, que pariu, velho. Eles ganharam aquele primeiro campeonato, não foi? Foi SS? Não, foi o Major de Columbus primeiro. Aí esse foi o segundo Major. Essa camisa do SK, mano, quando quando entrei nesse SK em 2017, eu achei que ia ter uma dessa, velho. As caras fizeram uma preta, né? Que eu achei também muito bonita, né? A preta. Puta, velho, faltou... Por que que 2017 não foi o um Major, né? Aqui, provavelmente, o o Fer já tava né, com um penteado bem melhor, né, mano? Troféuzinho bonito, né, mano? Pena que não foi Major, guys. Pena que não foi Major quando a gente ganhou 2017. Aí, ó. É o famoso Samurai, né? Volta, Samurai. Não, mas os caras era. Mano, os caras eram cascudo, velho. Eu falo, velho. Eu não achei que o time dos caras ia ficar tipo assim, velho. Como ficou na época. Era um time muito chato, sabe? Era um time muito bom taticamente, mano. Era muito com. muito. sei lá, velho. E foi assim que os. Por isso que eu falo a química velho. Cinco conseguiram se adaptar a esse estilo de jogo. Eu lembro muito bem quando eu entrei na, no time dos caras uma vez. E eles falavam que. O taco, tipo, o taco, eles, eles falavam que não, era difícil se adaptar ao estilo do jeito que eu já pensava em jogar, tá ligado? Que eles não conseguiam. Foi ali depois que a gente começou a ganhar tudo, né? Então, e aqui, né? Eu sempre falo, se não fosse os caras, nós ia ter ganhado esse campeonato aqui, velho. Nossa, olha a postura, velho. Olha a finura do braço. Olha o cabelo do Fer. Cada hora o Fer tá com cabelo, né? Ô, irmão. Porra, irmão. <risos> Cada hora você tava com cabelo, velho. Era, era top. Ó a toca. Tocazinha. Top. Ó a postura. Ó a postura. Puta que pariu. é à toa que eu tô assim hoje. E aqui... É o primeiro Major dos caras, né, mano? Primeiro título dos caras como time. você monta o um time. Seu primeiro título é o um Major. Aí não pode dizer mais nada, né? Muito bom, velho. Top, top demais, velho. Esse campeonato foi top demais, velho. Isso aí foi o que o Fer chorou, né? Muito legal, velho. Muito legal. O vídeo é do Bird do SSG, não esqueçam de ir no canal dele lá, mano. tem só vídeo top. Cara, o é que se os caras voltar, vai ser bom, velho, porque os caras é cascudo, velho. O time tipo dos caras tem aqui, os caras sabem um como jogar um com o outro, né. que aquele negócio, velho, vão temer com certeza se voltarem. E eu trouxe pra que, não, não sei se vão voltar ou não, mas que todos ali é, dê certo, tá ligado? Principalmente o Fallen, o Fer e o Taku. Que eles consigam achar uma equipe, se não for a, a do LG, mas que eles consigam voltar a jogar. Torço muito por eles, torço muito pelo Fer também, torço muito pelo Falle, pelo Taco. Falle, cara, não, é triste ver eles assim, nessa situação, sabe? Sabe se vai jogar pela BAM, sabe se vai jogar por outros times. E só espero que ele volte a jogar, né? Mas vamos ver, né? Será que vai ter a última dança? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui foi um reactzinho rápido pra vocês. E é isso, guys. Valeu, é nóis. Tamo junto. Fui!